Fala, fala, galerinha! E aí, esse eu sou o Norberto Carol. e esse é mais um Elefante Literário com a nossa TBR da Veda Tona. Então, a gente vai falar bem rápido aqui vamos começar por quem? Como muitas pessoas devem saber, está tendo o quê? Está tendo veda, porque estamos em o quê? Estamos em abril, o mês está acabando, mas tem o quê? A ideia de uma maratoninha celebrar o final do mês e aí o Paulo Hats queridíssimo do levar em casa Geek Freaks Geek Freak Maíra do All About the Book e Teresa do Teresa Rates eles se juntaram para criar o que a Veratona Veratona vamos fazer vocês já puderam perceber, vocês escolhem esses desafios, vocês escolhem livros pra esses desafios ou não. Eles estão sempre lembrando que o okay, que Usa a hashtag pra gente ter uma interação aí legal e todo mundo, né? Se ajudar a não flopar, porque o flop é uma coisa que ele Sim. puxa a pessoa. Tá ele tá lá. Mas enfim, vamos ao que interessa. A gente vai falar os desafios, mas repetindo, relembrando, não é obrigatório seguir esses desafios. Você pode seguir um, você pode seguir dois, você pode seguir, dois, você pode seguir os quatro, você pode seguir nenhum. Ah, a velatura começa. Amanhã, dia 23, vai até outra semana, não sei qual dia, 30, mas 30. dia 30, uma semaninha de maratona e vamos pra frente. E o primeiro desafio de Paulo, do Livraria em Casa, é ler um livro de um autor nunca lido. Pra esse desafio, eu escolhi o livro Todo Dia de David Levitan, é. que todas as pessoas falam bem, todas as pessoas eu recomendam. Tenho. Carol me arranjou esse livro. Você me arranjou? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu saindo aqui. Tem nada a ver? Tu me indicou. E eu comprei Então lerei TBR TBR é você O meu livro eu vou ler em ebook E vai ser Passarinha de Catherine Erskine Oh, sim, alguma assim. coisa O livro parece muito interessante e eu ouço falar muito bem sempre dele, então uma oportunidade agora. O segundo desafio foi proposto por Maíra, do All About the Book, e é pra você ler um livro de um autor que você gosta muito ou de um autor que seja o seu preferido. para esse desafio eu escolhi o um livro Headhunters, que é o primeiro livro publicado por John e lançado no Brasil pela Editora Record. Não é o meu autor preferido, mas é um autor que eu gosto muito, de suspensos policiais e thrillers. Então vamos ver no que é que vai dar esse aí. Eu não sei qual é essa palavra. Eu vou falar thriller a partir de hoje. Eu lembro, olha o que é. É, Gillian Flynn. Não, também não é a minha autora preferida, mas é uma das. Porque eu não tenho a autora favorita, eu acho. Lugares Escuros é um livro que eu estou muito ansiosa para ler. Porque é o único que falta dela. Assim, eu já vi o filme. Eu espero muito que isso não estrague a minha leitura. Vou botar aqui na verdade dona pra ver o que vai dar. Isso aqui. E essa mulher. Terceiro desafio é de Teresa, Teresa Ritz, Que fala que você tem que, que continuar uma série. Um dar da continuação tá ali parada. Por que tá parando, né? Por que existe? O meu livro vai ser qual? Ai, quem tá aqui Aqui quem é, é Quando eu li esse livro, quem leu foi uma amiga minha pra mim Ou seja, eu não li, <risos> e eu não consigo ler Então eu vou ler, não, eu não terminei de ler Harry Potter Mas eu tô no caminho tô, Não preciso me julgar, eu estou no caminho O livro que eu vou ler pra esse desafio é A Cura Mortal O terceiro livro da série Maze Runner Que tá parado ali faz tempo Mas não é pouco tempo, não faz é. muito tempo Faz uns dois anos, foi 2014 que saiu todos os livros que... Saíram os livros E olha, tá Desde aquele dia, tô querendo ler Dizem que não é muito bom, mas né, vamos terminar a série O quarto e último desafio vai ser do Vitor do Goose Freaks É você ler um gênero que você não Leu muito esse ano, ou você não costuma muito ler. O meu vai ser o quê? Lógico que eu escolher fantasia E vai ser Cidade das Cinzas Que é o segundo livro da série, de Cassandra Clare E sinceramente, esse vai ser o um livro Extra, sim. Eu vou focar nos três Primeiros, porque tanto Harry Potter Como Cidade das Cinzas se encaixam nas duas categorias São continuações e são Ali da fantasia, né? Vai ser o quê? Vai ser um bônus na minha vida toda. O livro que eu escolhi é O Substituto de David Nichols, que ainda está no plástico, com um adesivo de R$ 9,99 que eu comprei na Americanas há algum tempo atrás. E é um livro de comédia, né? Com a cara já diz, não diz mais ou menos, porque é um feliz e um sorrindo. Ou oh, é um triste e um divertido. Hã? Quê? Mas aqueles que é engraçado, inteligente é, mas e é caótico. É divertido, né? Divertido. Esse ano eu só li um livro de comédia Que foi o de Sophie Kinsella E esse parece ser bacaninha Mas eu, é eu que acho fosse... que é um bom livro pra uma maratona Porque ele é bem... Esse dessa já leu de um dia, já leu leio... vou ah. ler agora, antes de terminar esse vídeo eu vou terminar Então é isso aí, pessoal Se você já leu algum desses livros que a gente mostrou Diz aqui nos comentários o que é que você achou Deixe também nos comentários os seus livros da veratona. Se você for participar também Pra gente saber o que é que vocês estão lendo Se for participar, lembrando Sempre usem a hashtag Maratona E lembrando que começa da sexta a partir da meia-noite do dia 23 ou seja, do dia 22 pro 23 já pode começar, já começou termina 23h59 do dia 30, então só esclarecendo aqui o horário, então vamos todo mundo se ajudar pra gente uh! dar o gás Deixa um likezinho aqui, que ajuda muito a gente na divulgação. Se não a gente, se não é inscrito, ó, aproveita, se inscreve. Inscreve, vai ficar é, chegando quem... em dois mil. Exatamente. Exatamente. Dá certo. Inclusive, siga a gente em todas as redes sociais, que vão aparecer por aqui. Como sempre, ela é foi em todos os lugares. E acho que é isso, né? É isso aí. Hum. Valeu. Valeu. Okay. Vai, não tenho que ajeitar, o quê? Não passa um mousse, não? Não. É naturalmente. É Moça como? Ok. <laughs> <laughs>